Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Como você tá? Você tá bem? Espero que sim. Tô muito bem, graças a Deus. E hoje, hoje é um grande dia. Por que hoje é um grande dia, mano? Porque sim, até um setup tem que ser limpo. Mano, tem muita coisa pra fazer. Eu tive uma ideia que eu vi de um amigo e eu achei que ficou bem bacana e eu quero fazer. Também vou mostrar essa ideia pra você, o que que eu vou fazer. E enfim, mano, se você gosta desse tipo de, de, de conteúdo, já deixa o likezão aí pra ajudar, beleza? Que ajuda, ó. Não tá ligado, mas ajuda muito, mano Recentemente aí o canal deu uma upada E eu achei muito massa, o YouTube tá começando A recomendar, e isso é muito gratificante Fico muito feliz por isso, mano, de verdade Então, mano, melhor ainda é a sua ajuda Beleza? Compartilha aí pra geral E é nós e bora lá que eu quero mostrar Pra você a minha ideia, o que eu vou fazer Eu fazendo, beleza, mano? Acho que não tem coisa melhor Né, mano? Então chega aí que eu vou te mostrar aqui uma parada você não conhece meu setup, deixa um cardzinho Aqui pra você ver aonde eu fiz meu setup Que é uma parada de doido, mano, é onde você Não imagina que dá pra fazer, eu fiz O setup, enfim, você vai Ó, olha a bagunça que tá aqui, meus amigos, olha a bagunça que tá aqui doido, tá doido, doido, mano, é o seguinte, o que que tá me incomodando aqui, mano, a mesa de madeira ela foi pintada e ela tem uns detalhes conforme de uso, tá ligado, Detalhe de uso, ó, tá vendo? A minha, o meu pad aqui, velho, olha isso, já zoou, por quê? Ele cola nessa parada aqui, mano, e atrapalha muito. Então, o meu amigo o Luiz, eu comprei um envelope para colocar no meu carro e meu amigo Luiz colocou no quarto dele e eu achei que ficou muito legal Ele colocou um camuflado, eu não vou colocar camuflado aqui Porque eu gosto do ambiente preto Eu acho que até parece que tem muito espaço quando a gente deixa esse ambiente desse jeito então, Eu vou fazer o que meus amigos? Eu vou envelopar essa mesa antes de arrumar essa parada aqui, beleza? Então, primeiro vamos desmontar Tirar as coisas sim, velho. Desmontar monitor aqui dessa base, ah, tá da de onde eu prendo a câmera. Aqui. Vamos ter que tirar os fios. Mano, muito fio, velho. Eu preciso arrumar isso, eu sei. Tem que tirar aqui esse nicho, porque a mesa vem, ela é bem comprida. Então vem pra cá, depois ela faz um L e vem pra cá. Enfim, vamos lá, bora desmontar. Ah, esqueci, pô, calma aí. Tá vendo aqui, ó, eu comprei esse caderno, mano, numa loja aqui perto, pra mim anotar minhas ideias, ó. Não perturbe gamer trabalhando. Se você tem um caderno da hora, comenta aí, beleza? Caderno? Mano, e o bagulho vem com adesivo, bicho. Tá vendo esse adesivo aqui no canto? Esses aqui em específico? Eles são é, tipo marcadores para o caderno. O que, que eu vou fazer? Vou pegar os fios do monitor que está conectado, fios aleatórios, algum com o outro, e vou prender as cores aqui, ó. E escrever da onde ele tá indo. E eu acho que isso vai organizar melhor os fios, né? O que vocês acham? Lembrando que a única parada que também eu não vou tirar, mano, é o gabinete, porque o gabinete ele é preso na parede, literalmente, mano. Eu prendi ele com um parafuso na parede e eu não vou querer tirar ele, mano. Eu acho que não tem necessidade. Ô, Bob. E aí, galera, beleza? Bora lá. Olha pra cá, cara, a gente tá fazendo vídeo. What? eu comprei no mercado livre esse daqui esse adesivo eles, ele é automotivo preto e ele é jateado que é o jateado ele dá a impressão de ser como se fosse uma lixa tá ligado tipo ele é meio... Essa é sente, tá ligado? Os granuladinho no bagulho. Por isso que ele chama jateado, tá vendo? Eu comprei, mano, acho que foi 30 reais. Vem... Ele é muito grande. Olha o tamanho do bagulho. Gigantesco. E eu decidi, mano, por ver o que ele colocou lá e ficou legal. Eu vou usar esse aqui também que eu ia usar no carro, em algumas partes. E vou fazer minha mesa. Trabalhando com ela um pouquinho gasta. E eu fico com dó. E eu quero arrumar isso. Porque, mano, melhor manter e ficar com a mesma por um tempo do que trocar rapidão, né, mano? Tipo, não tem sentido. Então mano, ó, eu vou desmontar agora e tirar as coisas de lá de dentro. Porque tem muita coisa, mano. Hey, Ele num pedestal, a minha softbox ó, a minha softbox eu dei sempre de softbox, sempre colocava nesse pedestal aqui e ele ficava bem na pontinha e ela ficava caindo. Você acredita que agora desmontando eu consegui que eu tinha feito a gambiarra para minha câmera, só que eu não tô mais usando ela nessa gambiarra? Você acredita? Que a softbox caiu como uma luva onde eu coloquei o bagulho que eu nem tava usando mais, mano. Eu vou te mostrar, peraí. Ó, se liga, tá vendo esse pedestal aqui, ó? Eu tinha colocado pra minha câmera. Só que agora eu tô usando ela no, nesse bagulho aqui, ó. Do microfone, tá vendo? Aí, agora ela ficou certinho, velho. Olha que da hora, mano. Eu coloquei ela, encaixei e o cano da softbox aqui, ó. Ela ficou, mano, show de bola, velho. Olha só, coisa linda, mano. Seduz. aqui, ó mano, quebrado, mas o parafuso ficou no lugar, é que o buraco do bagulho era maior aí, só escapou que susto Essa mesa ela tem muito furo, tá vendo? Tem um aqui, um aqui, um aqui, um aqui... Foi eu que fiz esses furos, porque é, eu queria alguma coisa um pouco mais, é, como que eu posso explicar? Um pouco melhor, tá ligado? Em questão aos fios, porque assim ó, o fio ele vai pro monitor, tá? Então, beleza, você viu, entendeu. Monitor não, gabinete. Só que, às vezes mano, pra não ficar o fio diretamente em cima da mesa, eu, eu pego, passo ele por baixo, tiro aqui. Passo, vamos por, por baixo lá e tiro aqui. Então aqui é todos os cabos onde eles passam que eles vêm é, pro comando do computador, entendeu? Teclado, mouse, monitor e etc. Então por isso que eu tenho tanto furo na mesa, mas foi de preferência. Essa mesa ela não era assim, ela era no meu setup antigo quando eu fazia live. E mano, eu cortei ela todinha, eu e o namorado da minha mãe e a gente fez esse projeto aqui. Eu achei que ficou bacana. Ó, oh, manos, agora a iluminação vai ficar um pouquinho ruim, porque eu não tenho iluminação no teto. Ó, oh, aqui é uma LED RGB que eu coloco algumas cores diferentes quando eu vou gravar. Tá tudo desmontado, eu vou te mostrar aqui, beleza? Eu vou tentar é, pegar algumas partes também quando eu estiver fazendo a... Ah o um envelopamento, né, que eu vou colocar aqui o bagulho e eu espero que não fique tão ruim a imagem, porque tem muito o que fazer, né, mano quando baixa a luz, força a câmera e dá merda vamos lá, mano, vou te mostrar rapidinho como é que tá aqui zona de um lado, zona do outro lado do zona lá no teu quarto, mesa toda suja de pó, porque esse pó, mano depois que eu decidi que eu montei Ó, fiz esse buraco, caiu pó embaixo da mesa. Fiz algumas outras paradas, caiu. Tá vendo, ó? Falei aqui em cima, caiu. Então, mano, tudo vai acumulando. Ainda bem que antes não tinha o tapete. Então, o resíduo que tá aqui em cima, eu vou tirar com o aspirador e o resto eu passo um pano, tá ligado? E, bom, enfim, depois eu meto o envelope por cima. Outra coisa também, vou ter que tentar raspar isso aqui, ó. Senão vai ficar muito, vai ficar uma pelota. Vai ficar feio, Meus amigos, mesmo tendo alguns equipamentos, algumas coisas aqui, é trabalhoso pra caramba, mano. Eu ainda não fiz os detalhes, né? Então, mas algumas marcas ficam, a mesa não é perfeita, porque também, né, mano, ela foi já adaptada aqui na parada. nossa aqui é uma emenda que tem de uma mesa na outra, que ela não era desse jeito, que eu criei a mesa. É, tem alguns detalhezinhos aqui que vai saindo depois, ainda tem que fazer os acabamentos. E terminar essa lateral aqui ainda, ó. Deixa ela, quando ela ficar pronta, as coisas em cima também, já vai mudar, né? Essa mesa, dá pra pôr uns adesivos, mano. Acho que ia ficar mais, mano, muito maneiro, né, velho? Ia ficar da hora. Quero tentar colocar logo a softbox ali pra clarear, tá ligado? Porque tá muito escuro, mano. Muito escuro, até pra fazer vídeo ali, fica muito... Mano, você não tem ideia da bagunça. Da bagunça que tá aqui. Olha só, mano, essa bagunça do meu... Meu Deus, meu Deus. Bom, seguinte, tá terminando aqui de... Tá terminando não, eu tô chapando já, mano. Tô aqui umas duas horas, dei tudo o setup, coloquei a softbox pra iluminar aqui, eu consegui enxergar, terminei a lateral, a mesa em si, meus amigos. Ficou 90%, eu vou falar, eu não sou profissional, sorry. Ficou legal, ficou bacana, eu, fiz, eu cortei as laterais que ficou sobrando e agora eu vou montar tudo que é o mais difícil e vou limpar. Então, mano, eu não vou pegar essa parte. Eu vou deixar já na hora que tiver pronto. Eu venho e te mostro, beleza? Pra você ver como é que vai estar tá aqui. Vou te mostrar por cima a mesa e como ela vai ficar. Porque agora, né, que nem eu falei. Ainda tem aqueles buracos da mesa que ele fica com... É, fica mostrando, fica aparente. Mas aí depois eu vou arrumando essas, essas partezinhas aos poucos, entendeu? Mais ou menos é assim que funciona. Eu vou te mostrar rapidinho como é que tá agora. E quando ela estiver montada, você vai ver que esses mínimos detalhes depois vai ficar bem, tipo... Vai passar batido. Aqui já tem sujeira, doença. Doença, tá vendo? Tem alguns detalhezinhos, porque aqui é onde ficam os parafusos, né? Ah, aqui, ó, tá vendo? Aqui são os buracos. Aqui tem outro. Então, aqui tem outro. Aqui é o detalhe da mesa, porque ela foi do jeito que ela foi cortada. Aqui ficou o resíduo ali também, tá vendo? Da mesa mesmo, né? A outra que estava aqui eu consegui livrar uma boa parte. E é isso. Vou montar agora... Vou montar agora e já volto. Beleza? Eu não estou suportando mais. Mano, tô morto. Mortinho da Silva. Tô aqui umas três horas. Já aspirei aqui, tá ligado? O carpete, já deu uma limpada, limpei os monitores, deu uma limpada no gabinete e agora é o resultado final. Bom, mano, se você ficou até aqui, eu agradeço de verdade. Eu vou deixar você com o vídeo. Comenta aí o que você achou, se ficou bonito, se não ficou. Se deu diferença, se não deu diferença. Tamo junto, até a próxima aí, valeu. Se inscreve aí, beleza? Dark da Side, like this bitch 4 já estamos quase lá. Conto com a sua ajuda. Fica com o vídeo. Toda semana sair de lá. Eu vou fazer vídeo. Aqui. Tchau.